Olá internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Blitterão dos Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 2002! Hoje na roleta! Ha! Caiu o Shang na roleta! Começando por Billy! Então se liga que já começou! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Congo. e agora Yamazaki! aqui Ah. E agora, Blueberry. A. Ah. Nossa, hoje o computador tá como? Ah. Isso, agarra! É isso aí! E agora? Caiu Clark, Vice e Benimaru! Pelo menos caiu o Clark que eu sei jogar. Que... E agora... Showy! Maldito! Toma! -O. Thank you. E agora? King! Kim Katuon! Koken. Ah, chocante, não? Ah, se liga que é agora é o cordão. Cuba! Nossa Caramba, a CPU tá jogando melhor do que eu hoje Lá, claro, claro que eu já sei jogar um pouco melhor. Caramba! Não! Vai, vai, vai! Ah! Pegou! Toma! Beleza! E agora? Ah, caiu! Yuri, Ralph e Cherni! Há ah, muito tempo que eu não jogo com Ralph! Meu primeiro trio era Leona, Ralph e Shang! E agora? Máxima! E agora K-Dash Acesa. E agora, whip Toma! Toma. Ah, esse provavelmente vai ser o último vídeo de KOF do ano E agora caiu Atena, Maturi e Vanessa Eu já joguei de Vanessa num vídeo anterior Se você quiser ver mais vídeos de KOF, aqui no card eu vou deixar a playlist completa E agora, Yuri Yuri, Agami. Vamos lá, Atena Sai, com bom. Sai <risos> ah, com Ah, devolve magia. Sai com Morena Oh. E agora, Maturi! Perdi para Vascaína vestida de Flamengo. E agora, briga de secretárias. Beleza! E agora caiu Yuri, Andy e Robert! Também conhecido como Loba! Come on. Vamos lá! Ha, Meili! Ещё! Ещё! Ещё! Agora mais Shiranui O que? Ah, de novo não E agora Andy ha, Briga de casal Toma E agora Yuri Yeah Uhum mm -hmm. Ufa! Caramba, a CPU tá insana hoje! Come on. Oh, caiu o K49! E mais uma vez o Shang! Vamos <risos> lá, máxima! Deus é o máximo! Jeremy é minha segunda salva fichas no cofre. Essa máquina tá viciada! Não é possível! <risos> Santo Cris é meu senhor! Rapaz, que isso? E agora os Psycho Soldiers! E caiu pra mim Gorodimon, Clark e outra vez o Robert! Vamos lá! Isso lá é hora de dormir! E agora, Atena! Ah, refletiu o ataque! Clark, isso, aqui! rolando. E E agora, Kenzo. Olé! Caramba Ainda conseguiu virar o round Vamos lá Gura Daimon Isso Isso Beleza ha. E agora a batalha final! Hugal! E mais uma vez caiu o Shang! <risos> Vamos lá, Meili Macula, é hora de esfriar as coisas. Ah, fica frio aí. O que? Ah, sobreviveu! Ah, maldito! É, não teve jeito! Sobrou pro Shang de novo! Vamos lá! Vai, vai Maldito Opa Bravo, moleque Tudo isso Muito obrigado e até o próximo vídeo